Quais os alimentos podem melhorar a sua performance sexual? Olá, meu nome é Davi Ribeiro, falo em nome do projeto EjaculandoControle.com e essa é uma dúvida frequente que a gente recebe aqui no nosso suporte, nosso e-mail, WhatsApp, e, é, que é justamente isso, né? A pessoa pergunta, Davi, qual o alimento que pode melhorar o meu desempenho? Ou qual, é, qual a mágica, né? Qual aquela coisa mágica que eu vou comer, ou que eu vou tomar, que eu vou beber... É, que vai melhorar muito o meu desempenho. Então, bom, queria deixar algumas coisas claras, tá? Não existe nenhum alimento mágico que você vai tomar que vai resolver e vai melhorar seu desempenho de forma estrondosa, né? O pessoal fala, amendoim, é, tem um monte de, de alimento né, afrodisíaco, né? E realmente, tem muitos alimentos que têm propriedades afrodisíacas, mas não é isso que vai melhorar o seu desempenho, não é isso que vai fazer o seu desempenho é, ir para um patamar que você deseja, tá? Então não é isso que vai melhorar, é, fazer você performar melhor na cama. O que, de forma, falando em questão da alimentação, não vai ser um alimento. O que vai ser, vai ser alimentação de forma geral. Então o que eu tô vendo não é, é o que funciona, né? Não é simplesmente a pessoa falar, ah, eu vou comer um alimento assim assado e vai funcionar não eu vou mudar a minha dieta eu vou mudar todos os meus hábitos alimentares e não para melhorar a função sexual né ou não para melhorar a minha vida sexual mas para melhorar a minha saúde para melhorar o meu corpo isso sim funciona isso sim funciona para você como saúde como ser humano como disposição como vontade de fazer as coisas como não ter cansaço é como energia, né, a relação sexual é por energia. Então, se você tem mais energia, você vai melhorar a sua, seu desempenho sexual e não simplesmente para é, o desempenho sexual. Então, você vai mudar a dieta, conforme o que a gente come muita coisa ruim o tempo todo, né? Eu me incluo ainda nesse nesse mundo, apesar de já ter feito alguns testes. Não é nada vamos dizer simples, né? Você mudar tudo aquilo que você construiu a sua vida inteira, mas é sim 100% possível você melhorar o seu desempenho através da sua alimentação, através da sua dieta, através de uma nova dieta, tá? E uma coisa que eu espero que tenha ficado claro, tá? Essa questão que não existe um único alimento mágico que vai melhorar o seu desempenho sexual. Existe sim uma dieta, uma melhora de dieta. Você vai se melhorar, melhorar a sua saúde e, consequentemente, vai melhorar o seu desempenho sexual. É... E existe uma coisa, né? Eu, inclusive eu fiz um teste há poucos tempos atrás, eu dei uma aula exclusiva para quem é aluno do programa k 4S e tudo mais. Inclusive, tá? Eu quero fazer um, um convite para você no final desse vídeo. Pode ser do seu interesse. Se você quer ter... É, quer aprender a habilidade de ter o controle absoluto. É, eu fiz uma aula falando justamente sobre os alimentos que podem melhorar é, o desempenho sexual. E é, não só o desempenho sexual, como melhorar a vida como um todo. E basicamente, basicamente, é você recortar da sua alimentação. Não... É, vou considerar 100% tá? você cortar, porque é difícil, mas você diminuir drasticamente, pelo menos. Você cortar o glúten tá? e você cortar também a lactose. Então, tudo que tem lactose, tudo que tem glúten, tudo que tem farinha de trigo, você vai cortar. E tudo que tem leite, você vai cortar também. Isso é difícil, tá? não é fácil, não. É, eu fiz um teste, se não me engano, foi, foram de 14. 14 dias e meu corpo desinchou muito, eu acordava com muita disposição, eu acordava com muita energia e, consequentemente, o meu desempenho sexual melhorou também. Então, é um teste muito legal a se fazer, tá? É, por exemplo, tudo que tem trigo, né? tipo pãozinho, massa, então assim, não é fácil, talvez a parte mais difícil seja a convivência social. Tá? porque às vezes você vai sai com seus amigos, o pessoal pede uma pizza e você, ah, não posso porque eu não estou comendo glúten né? Então, assim, às vezes é um pouco chato, mas eu acho que vale o teste. Então, se você quer melhorar o seu desempenho sexual através de alimentos, o que eu considero para você, o que eu te aconselharia é você melhorar a sua dieta, mudar a sua dieta. E, com certeza, existem inúmeros estudos científicos falando do glúten, falando da lactose, que realmente piora a, a vida, né? Piora o desempenho, piora a energia, dá mais cansaço, dá gases, dá um monte de coisas ruins no corpo, inclusive inchaço, tá? Então, quando você a primeira coisa que você vai notar no corpo, e enfim, se você fizer esse teste de 14 dias, você vai ver que você vai ter muito mais exposição, você vai cansar muito menos, é, você vai ter muito mais energia Tá? sabe quando a gente dorme, às vezes você acha que se você dormiu pouco, você acorda cansado, você acha que isso é normal, né? passa um dia, dois dias, cinco dias, cinco meses, cinco anos, e sempre é assim, você acha que é normal acordar cansado. E quando você faz esse teste, você descobre que não é normal, né? você acorda com disposição. Então é bem legal. Então, se você quer melhorar seu desempenho através da alimentação, é isso, melhore a sua dieta. Tá? Se for o caso, vá em nutricionista, fala converse isso tudo, acho que é interessante. E pode realmente mudar a sua vida. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E antes de encerrar, eu quero te fazer um convite. tá? É para você participar da quinta semana do Controle Absoluto. A quinta semana do Controle Absoluto vai acontecer a partir do dia 27 de abril, uma quarta-feira. E para você participar é bem simples. Tá? É, se você estiver vendo esse vídeo no YouTube, vai aparecer por aqui algum box para você clicar. E você vai ir para uma página para fazer o cadastro. Se você estiver vendo no YouTube ainda aqui embaixo na descrição também vai ter um link. E se você estiver vendo esse vídeo em outra página que não é o YouTube, provavelmente aqui abaixo do vídeo tem um campo para você inserir o seu melhor e-mail e um botão abaixo para você confirmar a sua vaga. A quinta semana do Controle Absoluto já é a quinta edição desse evento, claro, e mais de 30, 40 mil pessoas já participaram é, desses eventos e é um evento onde eu vou te ensinar como você pode aprender a habilidade de controlar a sua ejaculação de forma 100% natural e sem nenhum efeito colateral negativo. Então, a ejaculação é uma habilidade que pode ser aprendida por qualquer pessoa, desde que você saiba exatamente qual o passo a passo do método para você chegar lá. Então, se você tem interesse nesse assunto, é uma obrigação você participar da quinta semana do Controle Absoluto. Então, clica aí no link por aqui, ou na descrição, ou aqui abaixo do vídeo, você insere o seu melhor e-mail, clica no botão, e logo após isso, eu vou, a gente vai ir para uma outra página que eu vou te falar quais serão os próximos passos. Mas é fundamental que você cadastre o seu e-mail de forma correta, senão você não vai conseguir ter acesso a quinta semana do controle absoluto, que vai começar no dia 27. Então guarda aí, se cadastra guarda aí a data do dia 27 de abril e nós nos vemos lá. Vai ser muito legal e eu tenho certeza que você vai gostar muito. Então foi um prazer falar com você mais uma vez. Se você gostou, deixa aí o seu like, deixa aqui embaixo também se você estiver vendo esse vídeo no YouTube, o seu comentário. E nós nos vemos em breve na quinta semana do controle absoluto. Então um abraço e até breve.